O Master é sempre um ambiente que eu trago toda a minha atenção, eu volto toda a minha atenção. Tem que ser extremamente a cara do casal, ela tem que ser confortável. A gente vai passar pelo menos 8 horas por dia nesse local, então desde a escolha das cores. É, a iluminação que eu valorizo tanto Como a organização do closet e do banheiro Aqui nesse projeto em especial Por mais que nós estejamos Em Cuiabá e que seja um calor absurdo Eu tratei de uma cabeceira Bem imponente, revestida em veludo Até o teto, valorizar esse teto né, Que é, é alto, esse pé direito aqui Trabalhei com uma paleta mais neutra A marcenaria envelopou A parede lateral com Canaletas iluminadas Assim como eu iluminei a cabeceira também Que acho que valoriza muito lindo, espelho que eu também sempre gosto de colocar no quarto do casal mesmo que seja numa proporção menor e o painel da TV com um revestimento super atual, moderno marmorizado atrás da TV, com uma marcenaria bem pura, bem limpa porém, com lugar pra guardar